Cara, olha só, se liga, tô aqui, ó, de chinelo, acabei de pegar uma entrada aqui, olha, 20 reais, voltou 460 no mercado de esportes virtuais e quero te explicar exatamente como que você pode fazer isso daqui e vou passar uma missão para que a gente consiga fazer uma parada muito louca aqui. Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, tudo bom ou tudo ótimo? me chamo Júnior Moreira, olha só, primeiramente quero mostrar isso pra vocês Que eu estou inventando moda aqui no escritório do meu apartamento tá? e tal Tô colocando umas LEDs espalhadas por aqui, aí vai Comprei um tourozinho, sabe aquele touro de Joy Street, né? Coloquei um touro aqui, só que meu gato, olha o que o meu gato já fez Olha, já rachou a perninha do bichinho, coitado Mas enfim, tá bom mas é isso assim, olha só Tô com essa blusa preta e vermelha aqui Que parece um pouco a blusa do Flamengo Mas não é não Porque aqui é Galo doido, vocês estão ligados Eu tô super Atlético Melhor time do Brasil O Galo esse ano ganha pelo menos dois títulos, tá? O que eu acho que é Libertadores e o Campeonato Brasileiro fácil Já pode pra mim entregar taça Coloca aqui nos comentários, também, que vocês acham que vão ganhar A Libertadores e o Brasileirão neste ano Coloca, Eu acho que é o Galo, mano O Nátio e o Hulk vão, vão deitar Como já estão deitando no campeonato Não, nada a ver, irmão Olha só, estou aqui, ó. Eu de chinelo Bermudinha, de boa. Aqui com o meu computador, ó. Tem os outros computadores ali também. Estou aqui de boa. Assistindo alguns jogos aqui de apostas virtuais. E é o seguinte, ó. Peguei essa entrada aqui, vou mostrar para vocês aqui, ó. Peguei essa entradinha aqui, tá 20 reais. Voltou 460. Imagina tu pegar uma entrada dessa por dia, ó. Que tal o valor da minha banca hoje na b365 para você dar uma analisada. Isso daí, só que tu, porém. Júnior, como é que você fez para analisar isso daí? Eu já contei para vocês que eu não sou analista, não sou analista profissional e tudo mais. Né? Eu faço parte de um grupo VIP, só que o grupo VIP que eu faço parte é descanteios. De então, como é que você... Conseguiu essa grana aí no esporte virtuais É aí que eu quero explicar uma coisa pra vocês E eu quero passar uma missão pra vocês, tá? Eu quero passar uma missão pra vocês Qual que é essa missão que eu quero passar pra vocês? Se liga, olha só Eu tenho um parceiro que chama Lucas Que é esse cara aqui, ó, tá? Ele é amigo meu Ele não tem grupo de sinais, não tem curso, nem nada disso Mas ele vive de trader esportivo, né? De apostas esportivas Ele vive disso, né? Através do mercado de, de, de, de futebol virtual E é incrível o resultado que ele tem Olha aqui, ó, trocando ideia com ele no WhatsApp Isso aqui ontem, tá? Hoje é dia 20 de julho, troquei ideia com ele ontem, dia 19. Ele me mostrou alguns dos resultados e eu fiquei simplesmente abismado. Olha esse que, é, esse que é o resultado dele do mês de julho deste mês, olha. Até do dia 1 até o dia 18 olha só. 132 greens, mano. 132 greens contra 6 reds. Você tem noção do que quer é ter 132 greens e 6 reds? Tipo assim, é um, é um resultado, tipo... Incrível, é muito absurdo isso aqui. Deixa eu mandar esse, ou, ouvir esse áudio para você ver. Se liga aí, 132 greens. E é porque ainda estamos no dia 19 ainda do mês, hein? Ou seja, 132 greens. E isso porque estamos tá no dia 19. Dia 19 do mês. E ainda tem 11, 12 dias. Se for até dia 31, né? No mês ainda. Então, achei o, absurdo, o resultado dele simplesmente absurdo. E aí, trocando uma ideia. Tô começando a fazer obra agora, olha. Duas horas depois... Enfim... Continuar o vídeo com essa, com essa barulheira aí Vamos ver se vai dar certo, hein? Relevem, tá bom? Mas enfim, trocando ideia com ele nesses últimos Dias, ele foi mostrar esses resultados, pedi pra ele me Passar alguns sinais, algumas entradas pra ver se realmente Funciona, foi onde eu peguei aquela ali Que coloquei 20 reais e voltou 460 E aí eu coloquei uma missão pro Lucas Eu falei pra ele, mano, por que, que você não ensina Isso pra outras pessoas? Por que você não passa isso Pra outras pessoas? Por que, que você faz isso tão sozinho? Você podia estar divulgando isso pra mais pessoas ter um, um sei lá, ter um conteúdo Um curso, um grupo de sinais, alguma coisa Que passa, mano, porque é muito absurdo esse resultado. E passei uma missão, fiz um combinado com ele, que aí vai depender mais de mim e de você que está assistindo esse vídeo agora da gente conseguir fazer isso. Eu combinei com ele da gente fazer um grupo gratuito lá no Telegram, ok? E é lá dentro desse grupo gratuito eu vou crescer uma banca de 100 reais, eu vou colocar uma outra banca, vou colocar uma outra banca com 100 reais lá dentro desse grupo a gente vai mandar alguns sinais, vou crescer essa banca de 100 reais com sinais que vai mandar lá dentro do, desse grupo gratuito, vou deixar o link do grupo gratuito aqui já na descrição do vídeo para você entrar. E na medida com que vocês forem pegando as entradas, dando resultado, a gente vai pensar em alguma coisa, só que tem um porém, a gente tem a meta de colocar mil pessoas dentro deste grupo gratuito, se não bater mil pessoas lá, ele falou que vai parar de mandar sinais, vai ficar mandando sinais e vai continuar fazendo por ele mesmo, então... Entra no grupo gratuito que tá aqui no link da biogra... aqui, aqui na biografia, não, né? Aqui na descrição desse vídeo, já de uma vez. Lá eu vou mostrar alguns resultados meus, eu vou colocar uma banca de 100 reais e vou postar alguns resultados meus lá dentro dessa, desse grupo para a galera ver como que tá funcionando, como é que tá crescendo, e quem estiver dentro desse grupo também vai pegar alguns sinais gratuitamente lá dentro. E aí, se a gente conseguir bater essa meta de mil membros lá dentro, o Lucas vai ver se consegue criar alguma coisa para ajudar mais pessoas e para que a gente consiga ter um resultado ainda mais foda. Mas assim, de fato é que ele me explicou o seguinte. Tá? Como que ele consegue esses resultados aqui? Esportes virtuais, para quem não sabe, é uma modalidade da Bet365 que é um esporte, como diz o próprio nome, é virtual, né? não é real. Então, ele explica o seguinte, ele tem... Ele explica que tem alguns padrões que acontecem dentro desses esportes virtuais. Um algoritmo. Então, ele consegue entender é como se ele estivesse meio que, como eu posso falar, burlando. É como se ele consegue ler exatamente o que vai acontecer nos próximos jogos. Ó. tá vendo? Que aqui são as próximas partidas. Ó. Ele consegue entender exatamente o que vai acontecer nos próximos jogos. Assim como, por exemplo, ele acertou nesse sinal que eu mostrei para vocês. né? Que Olha é só para vocês verem. Voltou, Apostou 20, voltou 460. Então, assim, ele consegue ter uma leitura do que vai acontecer... Nos próximos jogos, porque, como é um esporte virtual, é vamos dizer assim, é mecânico, né? É automático. Ele consegue entender porque existem padrões. E aí, ele vai estar tá mandando alguma dessas entradas lá dentro do grupo VIP. vão bater essa meta de mil pessoas lá. Dentro deste grupo gratuito, tá? Desse grupo gratuito. Eu vou deixar o link desse grupo gratuito aqui na descrição do vídeo. Já corre pra entrar lá e coloca aqui nos comentários, bora Lucas, sei lá, hashtag bora Lucas, alguma coisa pra gente estourar com essa parada, demorou? Então vamos embora pra cima. Até o próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos e valeu!